Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo. Seja muito bem-vindo ao canal é, Trabalhar em Casa Ganhando. E hoje, apesar do frio, eu estou gravando esse vídeo e eu quero falar um pouquinho sobre. Já pensou é, em se transformar em um, em um mestre cervejeiro? É isso mesmo, tá? É como se transformar num mestre cervejeiro, né? É, o que você acha de fazer em torno de 40 litros de cerveja artesanal é, na sua própria casa, utilizando apenas utensílios e equipamentos domésticos? Né? Isso é possível, tá? É, é isso mesmo, né? Eu vou te apresentar aqui o curso de cerveja artesanal, né? Com os instrutores Domingos Figueiredo e Tiago Moreira, da Brew Shop Casa OLEC que são mestres cervejeiros, que já estão um tempo aí no mercado, e resolveram fazer esse curso para pessoas interessadas em transformar-se em mestres cervejeiros, utilizando é, como laboratório a sua própria casa e os seus próprios equipamentos. Isso é muito possível, porque esse curso ele é totalmente feito em videoaulas, né, que tem na sua introdução assuntos sobre cultura cervejeira, insumos, processos e equipamentos, é, moagem, é, o ponto ideal da moagem dos grãos do lúpulo e também é, do levedo, né, a mostura, né, enzimas, rampas técnicas de mostura, é, lavagem dos é, insumos, é, a fervura, é, conceito de evaporação, é, e adição de especiarias e clarificantes é, Técnicas de lupo, lupulagem na fervura é, Resfriamento é, saniza, é, Sanitização é, dos equipamentos é, Hidratação da levedura é, Aeração do mosto é, Fermentação Dry hopping, é, Conceitos, óleos e tempos é, de maturação Maturação e em vase, né, então é, esse é o curso de cerveja artesanal, certo, que já, já formou aí uh, mais de 200 alunos, mais de 200 pessoas já se transformaram em mestres cervejeiros, uh, esse curso já está mais de 4 anos aí no ar, uh, Tem já foram feitos aí em suas aulas mais de mil litros de cerveja, né, e é um curso que tem ajudado muita gente aí a, a se transformar em mestre cervejeiro né? Então eu vou deixar o link desse curso logo aqui abaixo você que quer se transformar em num, num mestre cervejeiro né? É, você pode fazer cervejas aí para é, venda ou então para receber amigos na sua casa. Né, alguma coisa dessa, dessa natureza. Né? Então eu vou deixar o link aqui abaixo. E você pode clicar lá e se transformar num mestre cervejeiro. Tá? Esse curso é um curso muito barato. Certo? É, tem garantia de 30 dias pela Hotmart. Caso ele não atinja, é, você não fique satisfeito. Com o conteúdo do curso, você pode parar ele, mandar um, um, um e-mail para Hotmart e eles te devolvem o dinheiro integralmente, tá certo? Então tem 30 dias de garantia, você não perde nada. É um curso de excelente qualidade, todo em video aulas certo? Com os dois mestres cervejeiros, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais!